Assédio sexual O título dessa dissertação aparenta ser chamativo demais, mas o que eu gostaria de focar mesmo é o efeito provocado pelas formas de pensamento e principalmente na firmeza que deve ter o ser humano perante o mundo atual. Ainda temos lapsos de invigilância principalmente no concerne ao conceito expresso de orai e vigiai, às vezes, eu fico pensando se esta advertência não deveria ter sido vigiai e orai. O que acontece é que na nossa invigilância, abrimos brechas nas nossas defesas naturais e aí deixamos espaço para uma invasão de obsessões que poderão ter origem interna, nossa mesma, ou externa, sob a forma de espíritos ou formas pensamento. Existe uma lei cósmica que diz que semelhante atrai semelhante. O intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividades terrestres, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissões e recepções, a cada qual atrai os que se assemelham. André Luiz, Missionários da Luz, capítulo 5, página 57. Diante das citações acima, Ressaltamos a responsabilidade que nos compete, a fim de que, edificados no amor ao próximo e sintonizados com as lições de Jesus, possamos exercer uma maior vigilância em torno dos nossos pensamentos, pensando e agindo sempre no bem. Lembrando com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, número 7 que Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compras, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Numa noite dessas, acordei com a seguinte pergunta na cabeça. O que é Nhanha? Lembrei-me do sonho que havia acabado de me despertar. Ainda bem que eu me recordo somente vagamente do que me acontece durante os sonhos. Portanto, os detalhes me escapam. Dificilmente reconheço as pessoas que encontro no astral. Recordo-me somente que havia uma mulher que me convidava carinhosamente. Vem, vamos, nhanhá. Perguntei, nhanhá? O que é isso? E acordei. E essa palavra não fazia parte do meu vocabulário e me intrigou. Daí fiquei sabendo que é um convite carinhoso para se fazer sexo. Pensando bem, acredito que foi um caso de assédio, mas principalmente de invigilância, minha e da mulher que me visitou. Talvez quando acordada nem se dê conta do que fez durante o sono. Algumas pessoas acordam em situações de perigo, outras não, deixam-se levar. Alguns magos conseguem segurar o corpo astral de forma que a pessoa obsidiada não consegue retornar ao corpo físico para acordar. Lembrei-me de um caso real, onde um mago encarnado assedia mulheres durante o sono. Ele consegue deslocar-se conscientemente em viagem astral, utiliza-se dessa faculdade para visitar mulheres conhecidas e então as assedia, conversa, procura suas carências, declara-se e as faz despertar para que se recordem. Vivamente do sonho. Repete esses encontros por várias noites. Provoca um encontro casual no plano encarnado e provoca: Tenho sonhado tanto com você, você é a mulher que eu tanto procurei, é a minha alma gêmea. Sabedor das carências afetivas que, às vezes, nem consciência temos, aproveita-se. Vidas e famílias desfeitas dezenas de mulheres caíram nas malhas ardilosas deste mago isso é um dos tipos de obsessão. De que maneira homens e mulheres fragilizam-se diante de tais obsessões? A explicação que encontro tem como fonte os nossos pensamentos, na energia que despendemos nas nossas invigilâncias. Um homem olha uma mulher passando na rua, um corpinho bem feito, um pensamento até mesmo automático devido à sua própria criação, gera uma forma pensamento de cobiça e desejo. Esta forma pensamento torna-se um verme astral, vivo, alimenta-se das energias daquele homem. Aquele verme vai até a mulher instantaneamente, atingindo-a. Se é o que ela queria, sentir-se desejada, esse verme adere à sua aura. Parte daquela vibração retorna ao homem, envolvendo-o com outras formas pensamento de desejos que vagam pelo astral. Eis aí a lei de atração dos semelhantes agindo. As energias dos desejos masculinos acumulam-se na aura da mulher vaidosa e invigilante. Um dia a casa cai. É o que o seu espírito desejava, sentir-se cobiçada, confundindo o sentimento de amor com o sentimento do desejo. Será que com todos esses vermes e cascões graduados, o corpo astral dessa mulher é bonito? Provavelmente estará bastante dilacerado, com vermes rastejando pelas chagas enegrecidas, fios escuros ligando a seres e locais vampirizantes, sem contar ainda com os empurrões que os desencarnados nos dão. Que prova difícil tem se tornado o um viver entre encarnados! Para os seres humanos dotados de beleza física, esteticamente agradáveis, mais difícil ainda. Para os magos que se recordam dos seus poderes ilusórios, quantas provas, atuando erroneamente sem o amor crístico no coração. Esse é um dos aspectos que nos leva a pensar no orai e vigiai, proposto pelo nosso divino Mestre Jesus. Pensamentos tomam vida, realizam-se primeiro no mundo astral, depois se realizam no mundo físico. Palavras são energias vivas que vibram eternamente, alimentando mantras. Limpemos, portanto, o foco dos nossos pensamentos, talvez mais vigiando até do que orando. Pedindo sempre a Deus que nos ajude, nos oriente e nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.